eu sou a Isa. Olá todo mundo, eu sou o Léo. E hoje a gente vai analisar a tabela do mês de agosto, que é o mês do seu aniversário, Sim. inclusive hoje é o aniversário é dele, dia 1 de agosto, você deve estar vendo esse vídeo em algum outro dia de agosto, que não é o dia 1 Mas a gente vai analisar juntos os adereços, o acessório e a tabela. <risos> Ó, comprometido naquele vídeo que a gente fez, que ele apareceu no final, se atingisse quantos likes que era? 100. 100 likes ele instala a Covet e ele instalou, ó. Ele tá fazendo Sim. já, já até passou o tutorial e tudo mais. Já. Não sei se vai continuar... Tá uma blusa aqui pra mim, que eu tô sem blusa. Não sei se vai continuar a jogar. É... Porque não é muito o estilo de jogo dele. Mas ele vai analisar junto comigo que eu sei que vocês gostam das reações dele. E por onde você vai começar, Léo? Você quer começar eu... pelo rali, pelos adereços ou pelo acessório? Acho que eu vou pelo adereço, né? Porque eu não faço ideia o que é isso. <risos> tá bom. Ó, a gente vai entrar aqui no daily. No caso, acho que você não tem esses adereços, então você não consegue ver. Acho que dá pra você ficar vendo só no meu celular agora. Tá. Ó, os adereços são coisinhas que ficam, tipo, aqui em volta, tá vendo? Ah, só que esses aqui acessórios. são os que eu já tenho. É adereço. A gente tá filmando com uma câmera diferente hoje, que não vai ser assim pra sempre. É a câmera não, dele. Só hoje. Ela é maior? Tá, ó. Os adereços do mês, eles mudam todo mês, obviamente. Por isso que você faz esse tipo de vídeo todo mês? É por causa da tabela do Rally também. Ah, que é, é uma coisa que muda todo mês. Ó, aqui, ó. Esse é o primeiro. Bom, esse aqui já vi antes. Tá oh. vendo? Já, ele já tava aqui antes. Uma rosquinha. O que você achou da rosquinha? Achei bem. É uma boia ou é só uma rosquinha de comer gigante? É uma boia. Ah, tá. senão eu já Esse aqui são... Balões. Ah, hum. Nada a ver, acho normal. Mas combina com o meu aniversário, que é hoje, né? Combina, é verdade. Combina. Microfone dourado. A escolheu um desafio que tá com fundo ruim também, né? Balões de coração. Ah. O motivo, não sei. Também, quando você tá apaixonado por alguém, você pode usar, né? Mas não tem nem dia dos Amorados, nem Valentine's Day agora. Aí... Em agosto. <risos> a gente tem também um buquê de de uma flor esquisita. Nossa, quando eu olhei isso, parecia uma cesta de frutas, sabe? <risos> e esse daqui a gente já viu, que é um hum. escudo. Uhum. Eu odeio esses balão, acho muito feio. Meu Deus, gente, ele é muito grande. Tipo, na vida real, ele seria desse tamanho. Desse tamanho? Ah. Mas ele é muito feio. Também tá achando. Uma espada, um livro, bom. uma caneca... O livro até que é bom, um né? O quê? Ah, e coisas que a gente já viu. Esses daqui eu já vi antes. É. Qual você mais gostou desses adereços da mão? Eu acho que eu gostei do microfone Tá bom. Agora a gente vai ver o que tem no pé. Pé? Nossa, quanta coisa. Tem, tem nesse no pé aqui. Tem gatinho. <risos> Esse mês tá cheio de coisa. Ó, isso aqui, isso Ai. aqui, isso aqui. Gatinho, cachorrinho. Nossa, essa bola aqui é aquela tradicional de praia que tem nos desenhos. Sim, mais um gatinho Esse cachorro, esse vez cachorro. Vez Um husky, uma mala Ó, oh, tá bem cheio de coisa na frente Agora a gente vai ver as costas Que é o lugar que eu mais gosto E sempre me decepciona, porque sempre tá ruim O que tem nas costas Tá bom, vamos ver se vai ter coisa boa hoje Tem umas coisas diferentes Essa asa eu nunca tinha visto, olha só Essa aqui eu já vi antes, mas eu não curto muito ela E uma arara Dá pra gente se fantasiar de borboleta Dá, mas não tem muitas opções de vestido, assim. Quer é, dizer, tem, tem, na verdade dá. Tá, agora a gente vai ver... Você quer ver o acessório ou você quer ver a tabela primeiro de prêmios? Eu acho que eu vou querer ver a tabela. Tá, então a gente vai analisar aqui. Olha só, eu sempre reclamo de espaço em branco na tabela do Harley, que temos vários desenhos, tem pouquíssimos espaços em branco, olha só. O Covet ah, me ouviu. ele quer ver seus vídeos? Não. Olha só, é cheio de livrinhos, eu gostei. Gostei bastante, gente. É. Achei bonita. Esse aqui tem folha? Não sei. É de outono. Ah. Esse é outono. Tá, então vamos continuar. Tá, agora pra gente não ver o acessório, eu vou virar o celular e a gente vai descer tudo que tem Bem, aqui. Eu aqui. Aí, desci já veio a primeira bolsa pequena, que é a bolsa de prêmios que eu mais gosto. Tá, agora você tem que analisar comigo. Tem que ser rápido. Tem que bater o olho ali e já falar o que você acha. Vamos ver os prêmios agora. Hum. É. Não... Três seguidos a Luísa Spagnoli. Que vai ter mais um. Tem. Eu não gostei muito desse, tá? Desse aí parece uma floresta. Tá feio, tá feio. Hum, não tô feio. gostando. Mais um. Mais um. Esse aqui, pelo menos, essa bolsa só da Luisa Spagnoli, olha isso só tem prêmio dela, eu não tô acreditando. Não, tem outro aqui de Jay Godfrey. Aleluia. Mas três, são três marcas só na bolsa pequena. Eu adoro receber várias coisas diferentes só veio três marcas diferentes sendo todas, todas quase todas a Luisa Spagnoli. Não vê... eu não curti muito, mas são umas cores meio estranhas assim. Esses, eu... Os vestidos foram os que eu mais gostei, ó, Do, da Jay Godfrey foi, foram os que eu mais gostei e só também. A que eu menos gostei é aquela que tem flor, sabe, que é meio que transparente. Não é transparente, é a cor é dela que é, é. estranha mesmo. Vamos ver. Ai, o desenho. Que bonitinho. Oh. Vamos ver agora a bolsa média. Luiz Spagnoli, Meu Deus do céu. O que, que custa meu colocar Deus. outra marca? Que coisa chata. Eu não gosto, gente. Assim, não. Gosto é gosto, né? Cada um tem o seu. Eu não gosto das roupas da Luiz Spagnoli. Eu não gosto. Eu só gosto dos casacos. E olha lá. Nossa Senhora. Que coisa Mas arada, bem. estranha. Meu Deus. Ó, Lamarck. Eu adoro. Adoro essas jaquetas de couro. Nossa, só duas marcas essa bolsa de primeiras. É. De... É, é mais tá bonita essa. muito Bolsa de prêmios média Agora vamos ver a bolsa grande A gente tem brinco e anel Brinco e anel Nossa, me lembro de uma música Que música? Daquela do brinco, anel Brinco, anel e salto alto Nossa, que é uma criança que canta Tem um cara que modifica Meu Deus, mas tá bom, eu não gosto de receber brinco em anel, porque eu acho que é muito chato, tipo, eu só uso pra maximizar, é um prêmio meio, tipo, só pra aumentar o seu guarda-roupa mesmo. Vamos lá, a gente tem mais uma jaqueta e mais brinco, tá muito chata. Gente, isso aqui tá chato, tipo, tá chato esses prêmios da bolsa grande, não tem graça nenhuma. Vamos ver o acessório agora. É só isso mesmo, a gente passa o mês inteiro se ralando pra ver só isso. Nossa! eu achei bem simples. Eu vi uma foto dela inteira. Calma, vou tentar achar aqui pra vocês. Pra gente analisar. Que era esse aqui ah, né? Só que é. Olha só, a gente tem várias cores diferentes. Mas eu não curti, gente. Tipo, qual a sua opinião sobre esse acessório? É, mais ou menos, né? Uma coisa que eu achei um pouco ruim, assim, que todos são iguais. Quase todos, assim. Só mudar a cor. Entendeu? Tipo, esse daqui... Esse é diferente. Pelo menos, né? Esse... É no último nível. O verde e o azul são diferentes Só que esses três no meio são iguais São da cor, né? É verdade Isso é chato E assim, por mais que sejam liberados A gente quer coisas mais criativas É agora que a gente quer ver Coisas super divertidas. E tipo, eu realmente não me importo de não ganhar esse acessório, por exemplo. Cansei bastante do covert, assim. E se eu fosse parar, eu acho que eu não ia me importar de parar esse mês. Porque esse acessório não me chamou nada a atenção. Tipo, é mais uma coroa. Eu já tenho um monte de coroas aqui. Esse Olha, é já tem, me tem me uma pare... de quartzo, gente. Nossa, que bom que a gente veio ver. Já tem uma parece ah! Nossa, essa aqui é muito parecida com aquela azul. Meu Deus, é verdade. Gente, na real que já existe... Esse acessório de cabelo, eles só fizeram mais um. Aquela azul, eu, sério, eu achei muito bonita. É, ia estar no último nível, ou seja, eu não vou conseguir. Ela ia combinar. Ó, mais hum, uma coroa, aqui, mais uma, mais uma. Ih, tem várias coroas aqui, gente, mas nada chamativo, né? Claro. É, quero mostrar pra vocês aqui, gente, que eu, eu tô fazendo uma missão. Ó, eu tenho que fazer, tô montando aqui. Se vocês acham tá bonito, tá bonito. Deve estar bem bonito. Só que eu ainda não pôs o meu tênis. Ele tá achando... O que você tá achando desse começo do jogo que você falou? Tá tô achando legal. Acho que até o final, até daqui a pouco, vai dar pra gente fazer vários outros vídeos melhores. Tipo, jogando assim mais fácil. Você falou que você acha que tem que gastar muito. É, eu fico gastando muito dinheiro, né? Eu não sei porquê. Né, gente? Que não tem nada, comp... não tem nada no guarda-roupa já. Tinha que ter uma peça Sim. de cada coisa já no guarda-roupa. Pelo menos Exato. pro tutorial. Pra gente poder fazer os looks e ganhar dinheirinho. E depois entender direito como funciona. Porque nesse começo a gente acha que não vale nada. E vai sair comprando tudo, né? Mais alguma coisa que você quer falar? Não. Então foi isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal. E se inscrever no canal do Léo. Sim! O link vai estar tá aqui na descrição. Eu acho que se vocês se inscreverem um pouquinho mais lá, eu posso começar a fazer vídeo de também, né? Vocês não iam gostar, né? Será é que vocês gostam daqui? Vocês já estão meio. Gostam dos dois agora? Depois, né? tá gente. Tchau! Tchau! Tchau.